O que, que eu recomendo de orçamento mínimo antes da gente entrar? Eu tenho uma telinha separada, duas telas separadas para mostrar para vocês. O Wellington colocou aí, hoje eu faço 3% de todo o meu faturamento do mês anterior vai para a Fechei o mês de maio, vendi 100 mil nessa conta. Mês que vem eu invisto 3 pau. Fechei mês de, ma de junho, agora fiz 200 mil. Oh, 200? É, isso. Fui lá e fiz 200 mil reais. Mês que vem, 6 mil reais vão ser investidos em publicidade. Por quê? Porque isso eu consigo prever no meu preço de venda que 3% do meu faturamento vai ser investido em publicidade. E eu acabo com, aquela, com aquele desespero que você tem de ficar, ativa, desativa, ativa, desativa, ativa, desativa, ai meu Deus, gastou 15%, desativa, ai meu Deus, gastou 12%, ai desativa. Cara, você não deixa o robô trabalhar. E eu não analiso um outro ponto, que vocês vão ver no gráfico, mas eu até acho bonitinho, pode servir como parâmetro tal, o quanto você investiu, comparado com o quanto que gerou de receita, específica e direta. Eu não analiso isso. Eu analiso o quanto que eu investi comparado ao todo da minha conta. Porque cada venda que você faz por publicidade te ajuda a vender um outro produto orgânico ou o um mesmo produto de forma orgânica. O anúncio não ganha relevância? Então toda venda que eu gero, seja ela publicidade ou orgânica, seja ela mandando contato para a minha lista de WhatsApp, seja ela mandando para qualquer lugar, cada venda que eu faço me traz relevância para o todo da conta. Eu não separo 3% do faturamento? Então pouco me importa... Aquele número de fora do médio. Essa é a minha opinião. Bom, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Sempre digo isso. Então, 3% do meu faturamento é 3% do meu faturamento. E por que eu sempre faço 3% do meu faturamento do mês anterior? Porque é quando eu tenho certeza. Ah, não, mês que vem eu acho que eu vou vender 100 mil, então eu vou fazer 3 mil. Aí você vende 50, você investiu mais. Certo? Você investiu 10% quase de faturamento. Ah, agora não. Eu vou investir ali, é, Baseado na minha média histórica. Tá errado, no meu ver, tá? Essa é a minha posição. Agora, se você sabe que você vendeu 100 mil mês passado, eu tô olhando pra caminho errado. Você sabe que você vendeu... Ela tá acesa e eu não tô, eu tô... Tô olhando pra ela, mas tá errado. Eu tenho que olhar aqui. Agora, se você sabe que você vendeu 100 mil no mês passado, cara... 3 mil é 3% do seu mês anterior, ponto. Já estava computado no seu lucro, você já ganhou dinheiro. Além mas as vendas subiram esse mês, eu aumentei. Mês que vem você vai botar mais dinheiro pra dentro do bolo, entendeu? Não tem problema, a não ser que você esteja disposto a aumentar o faturamento. Igual acontece às vezes, pô, empolguei ali, agora então eu tenho margem para isso, aumenta aí, vamos fazer 5 do mês anterior, Vamos embora cara. Com todo carinho do mundo, quem decide isso é você. Agora você não pode tomar a decisão de não fazer, tá bom?